Aí, galera, para vocês que estão vendo o replay aqui, fiquem atentos. Eu vou estar tá compartilhando bastante coisa útil para vocês aí, com presença de estudantes e professores de português, para que vocês possam continuar aumentando o nível de português de vocês. Me atrasei aí três minutos para entrar nessa live porque, literalmente, quatro minutos antes eu derrubei o um mate aqui por cima de tudo no computador, derrubou no chão, na mesa, no computador, por tudo que é caso. Eu tava organizando aqui as coisas, com meu mate bagunçado agora, que ficou horrível, mas vamos ver se dá pelo menos para tomar alguma coisa aqui, né? Hum. O pessoal entrando aí, nossa, tá forte, Jennifer, Andrea, sejam bem-vindos aí, pessoal, Joss também, entrou Javier, fala aí Javier, tudo em ordem, cara, diretamente da Espanha, né? E ok, eu pedi para vocês deixarem aí uma frase, uma frase do dia, né? Uma frase de vocês aí que vocês gostariam de compartilhar aqui com o pessoal. Aproveitem aí, galera, para deixar nos comentários as palavras ou expressões e expressões que vocês aprenderam recentemente, ok? Eu sempre incentivo que vocês compartilhem as palavras que vocês estão aprendendo para que outras pessoas também possam aprender essas palavras, ok? Muitas vezes por mencionar uma palavra, por tirar uma dúvida, já surge um tema, um assunto totalmente relevante para todo mundo aprender mais português. Então é um incentivo aí que vocês compartilhem, ok? Seja bem-vindo, caro, la reina del mate! E aí já me reganhou por mim, mata que eu preparei mal aqui. Caro compartilhou uma frase aqui, a frase do dia. Perceberam como os estranhos se tornam amigos? Os amigos, família e a família, estranhos? Nossa, eu fiquei pensando assim, raciocinante de Panamá, fazendo as conexões aqui com as coisas, né? Ah, tá interessante isso aí. Bacana, Caro, valeu aí por compartilhar a frase do dia. Sempre bom aí. Frase do dia. Palavra do dia aqui, né? André figueiro colocou autoconfiança complementando aqui para vocês eu sempre falo de disciplina motivação e autoconfiança né tipo é o pacote completo para que vocês consigam qualquer coisa na vida de vocês principalmente disciplina Ok é o mais importante o mais indispensável porque você tem disciplina o resto é consequência mas o pacote ideal seria os três pontos né disciplina motivação e autoconfiança okay? vou colocar aqui a próxima Aqui, Eilerson compartilhou: Deixa para trás o que não te leva para frente. É verdade, né? Quantas vezes a gente está em situações, em lugares ou com pessoas ou fazendo algo também que não não avança, né? Não, não, não leva você para frente. Então você tá aí amarrado, preso a isso. E às vezes, às vezes há muitas vezes né? a gente tem que fazer essa autoavaliação e verificar, né, o que é que a gente pode mudar para avançar. Vale, seja bem-vinda, já apareceu por aí também, Gabriela, quero saber de onde vocês são, deixa aí no comentário, vocês são de onde, de país, quero saber de onde é essa galera, eu sei que tem muita gente da Argentina, eu sei que a Costa Rica também é super ativa com português, já falei aqui outras vezes que a Costa Rica pra mim, eu vejo como o país mais ativo com português, vejo a galera muito comprometida deixar aqui pra fazer barulho. Aqui. A galera muito comprometida para aprender mais português. Eu acho bem bacana isso. Vamos ver aqui mais. Uh, e Mike compartilhou aqui. É você mesmo que tem a decisão de se levantar ou ficar no chão, ok? Ou ficar no chão. Opa, chegou aí português e lá te falar com Jay-Z. Jay no Brasil, né? Ó, tô vendo aí a galera aparecendo aí, ó, Chile, Costa Rica, Argentina também, México, tô vendo aí, Chile de novo, bacana, Colômbia, Cuba, Rives, Jalim, Costa Rica, Costa Rica, Costa Rica, Os ticos e ticas não param com o português, para não para, <risos> Venezuela... Itália, olha só que bacana, né? Itália também aí, tá com o Martini. Arley, sou de Medellín, mas moro em São Paulo, bacana. Quem mais aqui? Amin, Karina, Peru. Da hora, hein, pessoal? Bom saber que tem gente aí de vários países se conectando para aprender mais português. Eu espero estar fazendo mais lives com vocês aqui, já que eu comecei a fazer recentemente, mais frequentemente. E o pessoal, tipo, incentivando, né? Então, quanto mais vocês incentivam, mais eu vou estar trazendo mais conteúdo para vocês. Se eu ver que eu tô fazendo algo, que eu não tô tendo resposta de vocês, se eu vejo que eu faço algo, vocês ficam parados, não participam, não interagem, aí, tipo, eu penso, caramba, não é relevante fazer isso. Ninguém tá querendo aprender isso, ninguém quer, quer participar disso. Então, eu paro de fazer, ok? Opa, aí, agora... Tu... agora... Não. Melhor assim, gente, Tá melhor, cara, tá perfeito, hein? Só confirmando, é. Paulo, você é da Espanha, né? Eu sou da Espanha, sim sou ah, de ok. Madrid Perfeito, cara, bacana Como é que estão as coisas por aí? Tudo em ordem? Ou seja... É, Tirar... é mais, Tirar... mais ou menos Tenho já é, quase 20 ou 21 dias Ficando em casa é, Tá sendo difícil tá sendo... O que é que é... é? Ah, pode falar Não dá pra... Minha academia, tudo fechou Uhum. Tá me escutando direto? Deu uma travada agora e aí voltou. Tipo, quando trava, para tudo, mas aí quando volta, volta normal, como se não tivesse tendo é, interferência. Ah, tá. gente. Então vamos ver se é dá a gente conversar aqui pelo menos um pouquinho, né? Ah, tá bom. Valeu. Galera, se vocês estiverem ouvindo o Paulo e estiverem me vendo também, vendo os dois aqui sem problema, avisa. ok? Se estiver dando erro, se estiver travando muito, avisa, Porque senão eu vou ficar falando aqui, ou o Paulo vai ficar falando, travar, vai travar. E, cara, ninguém tá escutando. Ninguém... <risos> Depois, cara, eu passei três minutos falando e ninguém tá me ouvindo. Entendi. Okay. Aí. E. e, e você onde, onde está agora? Agora em Medellín. E aí, como estão rolando as coisas? Rapaz, já faz o que? Uma semana que eu tô em casa, basicamente. Eu trabalho em casa, então eu não saio tanto, assim, então não mudou muita coisa para mim, não. Eu continuo trabalhando ainda mais nesse momento. Uhum. Tipo, mais a academia, sim, faz falta. Ah, sim, faz falta preciso. malhar né? academia, né? dar uma instigada na academia. Mas tirando eu isso. Aqui... Eu tento fazer aqui alguns exercícios, mas ah. não dá para ficar não, mas... bem saudável, sei lá. Difícil, né? Cara, e você esteve no Brasil, foi? Sim, eu... há sete anos, no 2013. Hoje é... Ok. E quanto tempo Muito você bom. ficou no Brasil? Eu fiquei um ano só. Eu fiquei um ano só. Fiquei um ano só. foi tipo um fim de semana. Ah, eu, eu, eu mano, de ter mais tempo, mas não, não deu para. É, eu gostaria mais. Eu, eu decidi continuar estudando português porque uhum. se eu tiver alguma oportunidade para trabalhar no Brasil, uhum. algum momento da minha vida, por ter essa é, vantagem sobre os uhum. imãs. Uhum. Bacana, cara E uma coisa que, que eu comento muito É que quando você vai para um país Você tem a opção de realmente Entrar na cultura das pessoas E conhecer mais gente e sempre estar tá com o pessoal do país Sem medo de não saber o idioma Então você entra de cabeça E você falou, passei um ano no Brasil Mas quando o pessoal fala passei um ano no Brasil Muita gente associa Ah, então vai falar português né? Então você fala muito bem português E não necessariamente Porque tem gente que passa muito tempo Não aprende Tem gente que passa por pouco tempo mas a imersão é tanta que aprende em pouco tempo o que muita gente aprende em muito tempo. Então minha pergunta: o tempo que você passou no Brasil, você considera que realmente entrou na cultura assim? Ela sempre aí com, com brasileiros toda hora? É, todo tempo. Sim, eu, eu não queria ficar nem com espanhóis nem com é, porque a galera da Espanha acostuma a ficar junto, sabe? No, é uma Brasileiro, todo acontece. mundo fica junto, não? Junto às eu estava separado de outros grupos. É o que isso fazer o contrário. Ou seja, Vai é, lá. Amigos, que... Eu fiz amigos muito rápido na, na praia, em Marino, ah. no Rio. Foi tudo muito muito fácil para mim, sei lá. Uhum. Eu acho que sou uma pessoa muito amigável e aí não deu para ter problemas. Ou seja, as coisas eu... fluíram, né? É, sim. As coisas foram bem. e e, aliás, eu tinha muita vontade de uhum. morar na América do Sul. Para mim foi tudo uma, uma aventura, porque eu não... É, nem sabia a língua, nem sabia o que ia fazer muito bem. Eu fui para estudos, mas... É, eu fiz para fechar estudos, mas uhum. não... Eu vou aberto a possibilidade, assim. Eu vou, vou ver como é que é e, tipo, vou com a mente aberta. É, isso. Bacana. E naquela época eu tinha só 25 anos e eu acho que estava num momento muito bom para Conhecer e. Você então, que a gente tem mim... a mesma idade? Tem 32? Ah, 33. Não. Ah, okay, ok, eu faço 33 esse ano. Eu tô quase chegando, tô quase chegando. É, quase e, aí? e aí? E aí, é. é De tudo, tudo certo, cara. Eu, foi... é, no início eu tive assim, mais problemas, porque. sei lá, metros. Porque. É, quando você fala que vai morar na América do Sul. As pessoas falam para você, olha aí, você tem que ficar com cuidado. É... Mas no início foi assim, mais complicado. Uhum. É... Depois me relaxei e não teve problema nenhum. Bacana, cara. E deixa eu te perguntar uma coisa, Paulo. Agora que você já faz tipo sete anos desde a última vez que você esteve no Brasil, como é que você fez? O que é que você tá fazendo nesse momento para dar em contato com o idioma? Você tipo mantém amizades? Ou... O que é que você faz? para manter assim afiado o português. Eu tento falar português sempre que puder. Uh -huh. então, eu leio livros, eu li é, Gabriela Canela, a novela uh -huh. de João Domar. Okay. É, eu também o ano passado eu, eu comecei eu, eu fui para casa do Brasil, in monte. aqui em Madrid, a escola. Ah, e é, okay. eu, eu, eu dei um curso. É, que aulas durante um ano, e porque para mim era muito bom para desabafar sabe e uhum. eu trabalho muito técnico então precisava de uma coisa para é, mais tipo mais criativa ou para me expressar sabe mais sei. Sei, sei, sei. Ah. e questão de música também ou mais livros é a música também música eu tenho uma playlist no na Spotify ok de música brasileira Ok, mais qual é estilo, qual é estilo de música mais escuta, sim, geralmente? É, é, por exemplo, é, tem um, um grupo, Sambo. Sambo. Ah. Sambo. Falo, Eles falem, fazem é, versões de músicas é, em, inglesas, ou sei lá. Ah. Mas uma versão é, é portuguesa, brasileira. Ah. É, também... É, Sei é uma bagunça de música de que a minha professora me recomendou, quando estava pegando aulas. Uhum. E aí, aí, aí né? na, na Espanha? Na Espanha, sim. Ah, na Casa do Brasil. Ah, ok. E, sei lá, sempre que eu escuto alguma música, ou eu... Coloca na lista. Eu até, eu até fiz uma lista, quem quiser ver aí, pessoal, na, na, no Spotify, procura lá, Felipe Brasso, que eu tenho vários players do Brasil, separado por gênero, mas eu criei um gênero específico onde os cantores e eh, as cantoras né, misturam português e espanhol na mesma música. Então, quem tá começando, é uma boa forma de você... É, tipo, escutar a música versão português, se você já conhece em espanhol, né? Tipo, tem uma tem música de Maná, porque tem espanhol, né? ah, maná é de onde mano? Da Espanha. Eu acho que são do México ou a México? da Colômbia. Ah, ok, ok. Então Espanha, eles é. eles tocam também em português, com em bandas do Brasil, então faz uma mistura. Então é bacana, eu acho bem interessante ver a mistura dos dois idiomas, principalmente quando você já tem é, muita afinidade com os dois idiomas, porque aí quando uhum. você escuta a letra, você, ó, oh, que letra tão bonita, né? Que letra tipo emociona a letra. Entendeu? É algo que pode te motivar, é algo que pode te deixar é, pensativo também, né? Porque as palavras, quando, quando você já, eu já estávamos conversando sobre isso ontem, quando você conhece um idioma e você já tem muita afinidade, as palavras têm um sentido, têm um peso diferente quando você escuta as palavras. E na música acontece toda hora, né? Isso uhum. é do México, a galera que está falando. Eles são do México, mano. Ah, do México, ok. É do México, do México. É daqui, é daqui. É é na... é é não vai dizer por aí que é isso aí, né? É daqui. Não, não. Paulo, uma recomendação aí, para gente finalizar? obrigado pela participação também. Uma recomendação ah. que você daria aí para as pessoas que estão aprendendo português nesse momento? Ou que querem viajar para o Brasil também? É. Hum... Uma recomendação, é muitas, eu acho, é, que escutem muita, é, que procurem muito as palavras que, que usam. Eu tinha um tipo de glossário, onde eu colocava um, quadro, um caderno, uhum. eu sempre ia anotando tudo. Okay. E depois, um dia, quando eu tinha, não tinha nada para fazer, eu começava a estudar, a ordenar, eu tipo, fazia meus um, resumos Ok. Então você revisava sempre o conteúdo, né? Tipo, eu vou anotando aqui, e, tipo, a cada dois dias, a cada três dias, eu vou ali, enquanto eu tô tomando café, eu olho o caderno e vou escaneando, né? Ok, já sei, sei, sei, lembro, lembro, lembro, lembro, ok Eu faço também como inglês, eu anoto no, no celular também para para sempre não esquecer, porque se você decora, você depois. É, diferença, né? Decorar, eu já decorei muita coisa no colégio, né? Mas aprender é. mesmo é, é outra coisa. Paulo, obrigadão aí pela participação, cara. Sucesso para você. E a gente vai tá contar. Valeu. Tchau, tchau é um Igualmente. Deixa eu ver aqui se não cai a ligação. Ok, Agora está funcionando de boa aqui o Instagram. Valeu aí, Paulo, outra vez. Oi! E aí, menina? E aí, beleza? Beleza, belezinha aqui, tomando um mate aqui, eu publiquei tipo 4 minutos antes Você que é brasileira tomando mate mais do que eu que sou argentina Tá vendo aí? Você é argentina brasileira É, eu sou, falsificada é Argentina só no passaporte É, e no sangue também <risos> Valentina, se apresenta aí para o pessoal bem rapidinho, 30 segundos, quem é você, okay. onde você mora, o que você faz. Okay. Breve introdução. <risos> tá bom. Olá a todos, eu sou Valentina, sou ítalo-argentina, ou seja, metade italiana, metade argentina. Moro na Itália, nesse momento estou na Itália, Florença, em Firenze. Eu hum. sou tradutora e professora de português e espanhol, né? Dos bacana, dois. Bacana. Bacana, bacana. Então, muita gente aprendendo português por aí? Muita gente aprendendo Ultim espanhol? Também. Ultimamente, sim. Agora, são mais os italianos que querem aprender espanhol, né? Mas também os, os, os italianos que querem aprender português estão aumentando devagarinho. Então, tá tendo bastante pedido, sim. E e eu... Eu te... Pode falar? Não, não, estava dizendo que. É, também português, porque antes ele achava que português do Brasil é diferente do português do Portugal Muitos não sabem que é mais ou menos, digamos, o idioma é o mesmo Eles falam brasileiro e português, aí eu tento explicar que mais ou menos o idioma é, é o mesmo Aparece. Claro. Aparece. <risos> Ah, eu tô perguntando aí por que você falou a Lora A Lora, porque... <risos> Eu não me dei conta. Ah, <risos> tá. Outra vez conversando contigo, escapou uma loura. Mas é normal. Tipo... Quatro, a gente em Itália começa a falar, então é como dizer, pois é, ou então, ah. quando você começa a falar, é a loura em italiano, desculpa. Alô. Alô. Não, mas é que tem que ter uma variedade, né? Tem que ter muito conteúdo aqui pra gente. Todo mundo gosta de aprender idiomas, mas é engraçado escutar isso. Porque quem está aprendendo idioma, você fala quantos idiomas você fala? Mínimo quatro, né? É, italiano, espanhol, português e inglês. Ah, e, e acontece Interesse. muito de você estar tá conversando. Já aconteceu uh. contigo, Valentina, de você querer explicar algo e a única palavra que vem na sua cabeça é aí um idioma específico? Ai, terrível isso, terrível. Tá, terrível. Tipo, tem que ser essa palavra, essa palavra... Aí eu é me travo. Que... Eu fico que Parece que eu não tô próprio sabendo nem falar, porque na cabeça tem que falar português e ver espanhol, espanhol, espanhol. Eu falo, cara, não, por favor, cérebro, conecta aí, porque tá difícil. <risos> é, Parece... Valentina, estão perguntando aqui qual é o diminutivo de camisa? Camisa em italiano? Não, não, em é português. Diminutivo ah. de camisa. <risos> não sei, não sei como é que é. Tá ligado, viu? tá ligado? <risos> É, eu, né? tá, Quem foi tá. perguntando aqui, aqui? Tentaram, mas não deu, né? Foi agora, Jesus perguntou aqui. Pergunta aí o que é? Ai, eles estão terríveis, meu. Tá bom, tá certo. Mas eu vou... a camisazinha. A camisazinha. É, a... é tchau. Não. Não, não. Vou travar e vou falar errado, com certeza. É, deixa eu te perguntar. Sim. Né? É. Você conhece pessoas que falam espanhol e estão aprendendo italiano, e estão aprendendo português? Sim. Acho que o nível de dificuldade para eles aprenderem português é igual, ou tem um idioma que é mais difícil que o outro? É, tem um idioma mais difícil que o outro. Pra, por exemplo, eu principalmente eu dou aula de português para os italianos. Não okay. faço é, português hum. para não, os okay. não faço. porque aqui na Itália são os italianos querendo fazer português, e foi querendo fazer espanhol. Agora, para os italianos é bem mais fácil aprender espanhol do que o português. O português, para os italianos, é um pouco difícil. Não a parte das regras gramaticais, isso depende das pessoas, né? Se quer ter mais facilidade em lembrar as regras, é a pronúncia. O então, próprio uhum. sotaque do brasileiro para os italianos é muito difícil, mas, mas muito, mas É o sotaque num nível que, não, que eles não conseguem ser entendido? Porque tem, tem, tem gente que tem dificuldade para falar uma palavra o sotaque, mas dá para entender. Que você fala você não entende nada, você quer que o quê? Hoje mesmo, por exemplo, eu tive um aluno que é um senhor até grande, né? 60 anos, que vai se aposentar e está querendo ir para o Brasil, tá? Ele já um pouco sabe, porque viajou muito no passado para o Brasil, Uhum. Ele entende tudo, ele entende. Eu até fiquei assim de cara. Eu falava, tava falando sempre mais difícil para ver. Ele entendia tudo, mas na hora de falar, gente, tadinho, muito difícil, muito difícil para pronúncia. Isso aí é um pouco de espanhol misturado com italiano e palavras inventadas que não tem nada a ver. Uhum. Mas é, isso okay. que eu vejo normalmente é a dificuldade de falar em português para os italianos. É, Jesus, Jesus foi fundo aqui. Ele falou, segundo a Real Academia Portuguesa, o diminutivo dessa palavra é camisinha. Ou seja, segunda a realidade da academia portuguesa, é essa. Mas segunda a realidade da prática no Brasil, isso dá espaço para brincadeira, entendeu? Dá espaço para. tirar conta com você. Então, a realidade é outra coisa. Que no papel é algo. Porque, ó, se você for no papel mesmo, se você for, tipo, ok, significado, você pega o verbo gozar. Em português, então você vai ver que gozar é desfrutar de alguma coisa, né? Tipo, ok, mas você vai chegar, nossa, eu gozei tanto antes com você. Veja, tipo, <risos> lá no caderno de, no livro, fala que essa palavra significa tal coisa. Mano, a realidade é outra. Então, o que vale é a realidade. Então, se você aprende algo, é, tipo, ah, na teoria é isso aqui, matematicamente ah, falando, se chegar lá na prática é outra coisa, você... Querendo ou não, você vai passar para a realidade. Tá? O pessoal fala tá. assim aqui, ninguém fala essa palavra aqui, entendeu? O pessoal fala claro. de tal forma. E falam tanto de uma forma diferente do que está no papel, né? quadradinho, que é assim, que já se torna correto, entendeu? Ninguém também nem é questiona que é assim. isso. Então, fala é isso. Aí, né? Não sei se já aconteceu com você, você ensina português, ensina italiano também. Italiano, né? Você ensina para pessoas que falam espanhol, né? Também. Sim, pra... sim. estrangeiros que estão aqui, eu ensino é. italiano. Os idiomas que você ensina aqui, que eu já tô até muito confundindo. Mas é... <risos> a gente falou sobre isso <risos> ontem. Mas tipo, é, a galera chega e te pergunta algumas coisas, você é argentina. Você fala, tem propriedade para falar italiano também, fala muito bem português também. E a galera Porque... te pergunta certas coisas que você fala, mano, de onde foi que você tirou essa pergunta, velho? Sim, tipo, ninguém... coisas... é, detalhes técnicos que eu vou falar. E se eu te falar depois, você vai fazer o que com essa palavra? Vai hum, né? resultar Aconte acontece com a palavra e acontece também com qual é a frase que está certa dessa forma ou dessa forma? Tipo, muda a ordem, sabe? Você fala, cara, dá para entender das duas formas, Não, mas eles ficam com assim, para se perturbar na cabeça e eles ficam se assim, agoniados. Mas é melhor isso? Ou isso tá bom? Igual se, se solte, tá bom? Dos a, mesmo, a, melhor, mesmo. a melhor forma é a forma que o pessoal entende. Olha, outra coisa muito engraçada Que é difícil para os italianos Mas olha, eu morro de rir São, são as aulas mais divertidas para mim Mais engraçadas para mim É a gestualidade Até você fez um vídeo, eu vi no YouTube hum. Dos gestos Cara, os gestos Os gestos, né? Dos brasileiros dos italianos São completamente diferentes Você arrisca até de... De, de ter problema? Ui, ui, por exemplo, esse aqui o que não quer dizer nada, né? Tipo assim, eu quando falo, às vezes, né? Eu falo pro tarano, nossa, muito... Aí ele me olha assim, como dizendo que um... eu endoidei, né? Que, que, que, tô que, tô com... é isso, que eu tô com um problema... Nada, não quer dizer nada, fazer. Ah. Assim, não quer dizer nada. <risos> <risos> Parece que eu tô com uma... um problema na mão. Eles me olham, às vezes, dizendo, ó, oh, essa menina vai ter algum problema. Ou nossa. assim, né? Nossa, tá muito lotado esse lugar. Que seria... Mas tá... mas... É na Itália ter medo. Aí você fala com uma pessoa: isso. Ah, você tem medo. Você faz assim. Entendeu? Não, mas é, são as aulas mais engraçadas, essas, eu acho. eu vi um filme ontem e eu, eu tava assim, ó. O que, que é isso? Mas, justo, mas olha que pra, pra na Itália é normal. Ai, nossa que medo me deu essa coisa, eu faço assim, ah, você tá com medo, <risos> eu faço assim. Isso no Brasil não daria certo, né? é diferente no Brasil. É engraçado Foi. isso, porque na... quando eu tava na Itália, eu passei o quê na Itália? Eu passei ah, você... um ah. mês e meio, Sim, eu passei um mês e... É. Não, passei quanto tempo? Foi um... quase um mês, um mês e meio, na verdade, eu passei em Palermo. Linda Palermo, ah. linda, Sicília. Passei um mês e meio em Palermo e passei em total na... Na Itália, eu acho que uns dois meses e um pouquinho. Bolônia, Firenze. Bacana. Gostei. Você vai ter que vir para Florença, você sabe, né? Para Firenze. Você? Você está convidado. Claro. Beleza. Vamo, vamo, vamo, é uma cidade maravilhosa. O mais rápido possível para viajar outra vez. Né? É, né? Mais... Quando der. Quando der. Que agora na Itália as pessoas não venham para a Itália, por favor, porque. É. Nossa mas Pode. pelo menos pelo menos aí eu tô vendo muita gente se reinventando na internet aprendendo mais coisas também sabe criando se, se, se, ficando mais criativo então Muito. acho que eu, conheço, eu sempre falo assim mudando de assunto aqui rapidinho algo pessoal Sim. né que a gente trabalha. tem pessoas que, que trabalham em coisas que não gostam e sempre falo que que queria mudar fazer outra coisa não é. gosto do meu trabalho tá, tá, tá. E, e eu sempre comparo isso como você está Tipo, girando na cadeira, sabe? Você tá girando na cadeira, tá trabalhando, tá girando, tá girando. Chega o fim de semana, você para de girar. Então você começa a organizar suas ideias, começa a, ou seja, começa a pensar em alguma coisa nova, a tontura começa a passar Sim. e de repente você volta pro trabalho e começa a girar outra vez. Então, em outras palavras, não dá para você parar, deixar a tontura de lado e pensar assim, tipo, caramba, agora eu tô pensando claramente. Não dá tempo, porque aí você volta pro trabalho. É eu, se você tá fazendo coisa que você gosta, é maravilha, você bota para fazer o que você gosta Mas quando você faz o que você não gosta, você começa a girar outra vez Então cara, eu não tô conseguindo ver nada, eu tô aqui nisso aqui, eu não consigo sair disso Então talvez essa é. pausa que a gente tá fazendo assim, sirva também para muitas muito, pessoas Muito, muito Eu concordo, ah. eu acho próprio mesmo, parece uma, uma frase, um ditado assim Que das coisas ruins pode... Pode sair coisas boas, né? Parece aquela clássica frase, ai, ah, se ela fala pra falar, mas eu, eu acredito nisso, eu acredito nisso. Claro, é difícil. É difícil, vai ser difícil, mas quem sabe, como você disse, muitas pessoas vão se reinventar, vão descobrir que estavam no caminho errado, e essa é uma boa oportunidade para mudar. Né? Para mudar, para mudar. É. Eu acho meio bacana, bacana isso. E até e essa é situação até que a gente está passando agora, agora, como eu sei tem tanta gente que eu me escutando aí, tô não, tô aí tá aí, dando eco. É. É. Um pouquinho, é até... um pouquinho. Tá, tá dando um pouquinho. Vou falar um pouquinho mais baixo aqui para ver é. se... Talvez é porque eu tô gritando muito aqui e tá dando eco aí. <risos> Mas tipo, essa situação faz também o que a gente se reinvente. E olha só, a gente tá aqui conversando, né? Professores de idiomas. Sim, Já convidei é outros aqui. professores também. Convidando Sim. estudantes para participar também. Porque é bom é uma boa forma de você aproximar todo mundo nesse momento, entendeu? Então eu acho bem bacana fazer isso. E eu gosto muito, sabe, de fazer isso? Eu gosto muito, e eu gosto ainda mais quando eu vejo que tem compromisso das pessoas. Eu sou o cara mais fácil do mundo para ensinar alguma coisa para você. Desde que você queira aprender. Desde que você se comprometa. Claro. E claro. Aí, quando eu vejo que se compromete, eu faço qualquer coisa. Fim de semana aqui para dar aula, particular de, de, de português. Ah, professor, não vou poder essa semana, eu vou fazer tal coisa. Mas eu posso fim de semana. Eu só posso, sei lá, tipo, é, nove horas. Eu já cheguei a dar aula de 10 da noite. E Nossa! Nossa! 10 da noite, 9 da noite. ele volta pra casa quase meia-noite. Entendeu? Mas por quê? Eu só faço isso para as pessoas que realmente mostram um compromisso. Se você se compromete comigo, eu me comprometo com você. Mas se não existe reciprocidade, cara, tchau. A gente termina aqui mesmo. Eu sempre conto essa história da de uma pessoa que eu devolvi o dinheiro porque eu vi que não queria aprender. É tipo, eu quero aprender, eu quero aprender, mas eu não faço nada. Então eu falo, real, moco, você não tá no momento certo para aprender. Você... vamos para um... vamos fazer o seguinte toma, tu... teu... toma teu dinheiro de volta e aí quando você estiver mais preparada a gente conversa esforçar as coisas não dá não dá certo nem nada na vida as coisas esforçadas dá para ver que não são não são aquelas né senão daria tudo assim no fluxo quando as coisas vão no fluxo é hum. porque tá fazendo as coisas certas eu acho quando hum. as coisas começam a dar errado ou você tem aquela travação por dentro então quer dizer que não para faz outra coisa, quem sabe no futuro você pode voltar. Aqui, estavam falando também, desculpa se eu, te, se eu mudo não, de não assunto, tranquilo. eu tô vendo, é, eu sabia na Argentina também, que esse aqui é medo. Mas então, ah, tá. pois é, do Sul-América, do Latino-América, Sul Latino só vocês brasileiros mesmo que, que fazem coisa diferentes, tá vendo? Cara, mas, <risos> é verdade, no Brasil a gente tem muita coisa de particular. Então, Vocês querem um sempre se vai... diferenciar, né? <risos> tem muita hum. gente e, e, tem, e tem uma forma muito característica de ser. Então, o brasileiro sempre vai ser muito brasileiro. Né? Tipo, é muita brasileirada, isso aí, sabe? Tipo, muito nossa, muito isso é muito coisa, brasileira, coisa de brasileiro. Né? É, é sim. Chega chegando, né? Já, já se, <risos> se é diferencia. É chegar <risos> chegando na chegada. É isso. Já chega chegando na chegada. Já chega com tudo né? Mas eu acho bacana Nossa. isso Muita gente também, porque Até Paulo estava comentando ali é. Quando ele chegou no Brasil, ele achou fácil Se integrar com as pessoas Então não foi difícil ele conhecer as pessoas Era algo que se dava de forma natural isso facilita muito É bem bacana é, Valentina, gostaria que você Se possível, ensinasse alguma expressão Que você aprendeu aí Recentemente em português Ou alguma coisa em português, que dá confusão para os italianos que estão aprendendo português ah, Tá. Uma coisa que até ainda, ainda eu estou aprendendo, que você poderia até ajudar nisso, são os uhum. ditados, okay. por exemplo. As frases dos ditados, porque, pelo menos, os brasileiros que eu conheci aqui em França, falam muito com ditado, fala muito com metáfora. Uhum. Ah, é, é, Tipo, filho de peixe é peixinho. O uhum. que quer dizer isso? Até hoje eu não entendi o que, que quer dizer isso é tipo a mesma coisa, né? É, é, é aquela do... E aí, ah, o peixe é filho de peixinho, sim, eu sabia E a loura, é a loura e, e daí, o é. que, que quer dizer, né? E e e e, e, e, e... e os ditados, essas são umas coisas que muitos são parecidos E as pessoas falam muito com ditado no dia de hoje para uhum. fazer entender uhum. o significado, né? A metáfora que tá por trás de ditados Vem muito utilizados. então para mim, as frases que até eu mesma tenho dificuldade ainda, no dia de hoje, de entender, são os ditados. Outro, são por exemplo... Los dichos, Adri, é, os ditos. Cada... Não algo, né? Ah, os ditos. Não, não, não. É, ditos. Não, é ditado, tá certo, <risos> mas estão perguntando o que é ditado, o que é ditado. São ah, o que, os que dichos. quer dizer? Idetti, <risos> idetti populari, em italiano. É. Muitos são é. parecidos, né? Então, tipo, acho internacionais, outros não tem nada a ver.